O primeiro caso foi registrado pelo árabe Rabi Qasmeya na Arábia Saudita durante a exploração de uma casa abandonada. Dizem que este é um dos vídeos mais cabulosos já registrados por ele. Assim que ele pisou na casa e começou a gravar, a voz de uma criança foi ouvida ecoando pelos cômodos. Bismillah! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Então ele foi em busca de respostas. Foi quando em uma das salas ele viu o que procurava. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق um menino de aproximadamente 6 anos meio que se escondendo. Achando que o pobre menino precisava de ajuda, ele foi até o quarto. Mas ao chegar lá viu que o menino simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Podemos concluir que aquilo não era uma criança, mas sim um possível demônio mirim que veio atormentá-lo. E em seguida retornou para sua creche no inferno. O segundo vídeo também veio do Oriente Médio. Essas imagens foram registradas por Hassan Barbar enquanto fazia um vídeo dentro de seu carro em uma estrada escura de chão de terra após enguiçar. Tudo estava indo bem quando lá no fundo uma figura cavernosa passa sem que ele perceba. Na sua opinião, aquilo seria uma pessoa ou uma coisa? O que você faria se visse uma figura como esta vindo atrás de você? O vídeo a seguir foi registrado pelo nosso canal parceiro Silêncio Obscuro, cujo link já está na descrição. Na ocasião, eles estão explorando uma casa em busca de uma criatura misteriosa que foi vista no local e agora parece estar dando cria. Repare que é um local muito perigoso, repleto de possíveis esconderijos, árvores e paredes, o que os torna mais vulneráveis ao ataque do monstro. O negócio é as árvores, cara, em cima. Em cima que é o perigo. Porque se ela puxar você pra cabeça e jogar pra cima, já era, mano. Se for entrar lá entra que eu fico na contenção aqui, ó. Demorou, ó, oh, o sujeito vai ficar na contenção, vamos entrar ali então ó. Não. Não, não? na não porta. Não, lá. Tá por Você aí? Tá aqui criatura, aparece! A gente vem pra te matar hoje criatura! Ó, ó, tem sangue na parede, não tem nada, é mano. Tem sangue ah, na parede. Não, não, não. Como a criatura não aparecia, eles bolaram um plano. Soltaram uma bomba na casa para deixar a criatura agitada e conseguir localizá-la com mais facilidade. Agora! Saiu, saiu, saiu! Pega, pega, pega. pega! Tá em cima da árvore! Correu, pega. mano! Em cima da árvore aqui, mano! Cuidado, Léo! Vem vem vem, vem, vem, vem, vem! Cadê ela, Cadê ela pega, velho? Pede, pede, pede. Nossa! Pega, tô, vem. Mano. Pera aí! Pera, Léo! Ali, ó! Nossa, mano. Pega! Ela é, muito, ela é muito rápida, mano! Ela é muito rápida, Léo! Nossa Léo! Cuidado! Cuidado! Cuidado! Cuidado! Cuidado! Nossa mano! Ela correu velho! Pega! Ah! Cara, eu nunca vi isso na minha vida! Ela veio por baixo! Pô, um bagulho muito feio! Ela passou na árvore Léo! Que bagulho aí mano? Ah! Ué? Ô oh, Rafa! Ué oh, o Rafa não tá aqui não, mano! Rafa! Ô oh, Rafa! Mano, o Rafa não tá aqui, Léo! Vamos pra lá, Léo! Vamos vamo atrás do Rafa, mano! Bom, a criatura deu as caras e o pior parece ter acontecido. Um dos integrantes da equipe sumiu nessa correria. Parece que ele foi capturado pela fera e certamente já deve estar dentro de sua pança. Ô, oh, Rafa! Ô, oh, Rafa! Ô, oh, Rafa, oh, Rafa para de brincadeira, mano! Ô, oh, Rafa, pode de brincadeira, mano! Meu, se ela pegou o Rafa, ela vai comer ele, mano! Mas os nossos heróis não desistiram e retornaram à busca da criatura e de seu amigo desaparecido. Bom, o sujeito infelizmente não foi encontrado e a família já foi comunicada acerca do ocorrido. Mas como o brasileiro não desiste nunca, eles retornaram novamente ao local na noite seguinte. Foi nesta feita que eles registraram algo inacreditável num quarto deste recinto. Vem! Criatura! Sim, uma criatura bizarra agachada comendo os restos de alguma coisa, ou pior, os restos mortais de alguém. Uma dupla registrou uma criatura misteriosa em um local onde mortes misteriosas ocorreram. O avistamento ocorreu em um parque onde ossos e restos de pele foram encontrados nos Estados Unidos. O local é o parque estadual de Salt Fork, em Ohio, que possui uma vasta floresta onde outros avistamentos do tipo foram reportados. Nas imagens, vemos um estranho ser humanoide caminhando lentamente como um grande bípede. Neste local, inclusive, já houveram vários documentários investigando relatos da aparição do pé grande. Será que finalmente conseguimos imagens do parente do gigante do Himalaia. Este caso aconteceu nos Estados Unidos. A mãe da pequena Alvin, de 7 anos, postou nas redes sociais uma foto que sua filha especial tirou da janela de um avião na altura de Alvin, no Texas. Nas imagens, vemos o que parece ser uma nuvem espessa em forma humana muito próximo da janela. Após capturar a imagem, a filha correu para a mãe dizendo que viu um anjo na janela. Bom, parece que esta linda menina tem um anjo da guarda. Nosso próximo vídeo foi registrado no Equador por um homem que se aventurou numa floresta em busca de um balão que lá havia caído. Porém, no meio do caminho ele notou que alguma coisa o cercava. Foi quando com sua lanterna e câmera de celular acabou registrando algo no mínimo perturbador. No meio da escuridão, havia um menino agachado junto de um animal no meio do caminho. O mais estranho é que no local não havia nenhuma iluminação, então o que este menino estava fazendo ali sozinho naquele brilho? nosso próximo caso aconteceu no Japão. Uma dupla de exploradores estava investigando fenômenos paranormais que ocorriam nesta casa a pedido da dona que relatou que via uma mulher de preto andando pela casa todas as noites. Enquanto buscava pistas em objetos encontrados na casa, a mulher de preto apareceu na sacada da residência. Não, eu a mulher desapareceu do nada, mas pôde ser vista lá de cima, só que agora na outra sacada de uma outra casa, como se ela estivesse voada para lá em segundos. Um fazendeiro americano postou nas redes sociais um vídeo de algo muito estranho que ele registrou dentro de sua garagem. Após ouvir alguém ou alguma coisa batendo nas paredes, ele seguiu filmando quando registrou uma possível criatura o observando pela janela. Oh, Parece um grande humanoide com uma cabeça branca e enorme que logo correu após ser flagrado. Na sua opinião, o que seria esta coisa cabulosa? Isso foi divulgado na Fox em fevereiro de 2018. Algo muito estranho foi registrado na madrugada nos céus de uma cidade, que parece ser um verdadeiro enxame de luzes misteriosas voando aleatoriamente como se fossem moscas. Muitos sugeriram ser asteroides, hipótese já descartada devido às curvas e seus movimentos inteligentes registrados. Será que estamos diante de algum fenômeno extraterrestre acontecendo na calada da noite? Bom, até o momento, o que vemos carece de explicação, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. O nosso último vídeo, não menos importante, talvez seja até o mais convincente. Nas imagens, vimos uma jornalista fazendo uma reportagem ao vivo sobre agronegócio, quando lá no fundo surge uma grande esfera brilhante que logo adiante subiu e desapareceu nos céus. Sim, ela apareceu e desapareceu do nada. Agora repare que ele ilumina o solo com tanta intensidade quanto o sol e olha o que estava de dia. Sabemos que nenhuma lâmpada consegue iluminar mais do que o sol em plena luz do dia. Parece que estamos diante de algo que não é possível que seja daqui da Terra. Isso é tudo, se você gostou deixe seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais e se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. Agora clique em uma das telinhas que se segue para continuar assistindo aos vídeos do XTV.